Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E hoje nós vamos para a terceira parada da viagem de Portugal. Que tal se hospedar em uma tiny house, meio isolada, cercada de natureza e de frente para um lago belíssimo? A gente se hospedou e eu vou mostrar tudo para vocês agora. Localizado em Parada de Bouros, cerca de 30 km de Braga, que dá mais ou menos 35 minutinhos de carro, escolhemos nos hospedar no Sombreiro Vale. Nossa intenção era realmente gente ficar no meio dos matos. A gente queria uma experiência de natureza, ficando relativamente próximo a Braga e outras cidades turísticas que a gente queria visitar. E eu posso afirmar, gente, que a gente realmente conseguiu o que queria. Chegando lá, nós fomos cercados de natureza por todos os lados. Gente, tiny house, na tradução mais literal, significa casa pequena. E é uma casa bem compacta, onde a arquitetura e a criatividade trabalham juntas para você ter tudo que você precisa com o máximo de conforto e espaço possível. Essa então, gente, era realmente um charme. Foi a primeira vez que a gente se hospedou numa tiny house e eu adorei. Muito aconchegante e confortável, com uma decoração borrochique, a Tiny House não deixou nada a desejar. Climatizada, com Wi-Fi, ela realmente era muito gostosa e muito confortável. Mas a vista dela, gente, é que realmente trazia o grande espetáculo. Acordar com essa vista para o lago foi realmente surreal de tão lindo e especial. <música> Gente, do jeito que a gente queria, por ser meio isolada, quando você sai na varanda, você é imediatamente invadido com sons de rio, pássaro. E para quem gosta de natureza, gente, para quem gosta disso, com certeza vocês vão amar. É uma experiência única e incrível. A acomodação não oferece café da manhã, mas gente, isso não é problema. Se você não quiser sair para tomar café da manhã ou não quiser comprar o café da manhã antes, a casa dispõe de uma cozinha completa para você preparar todas as suas refeições com a maior comodidade possível. Realmente, gente, foi uma experiência única que a gente amou. O perfeito refúgio natural para quem busca paz, tranquilidade e tá no meio da natureza, envolto dessa beleza toda. E eu não falei que tem o nascer do sol mais lindo do mundo? Tá aí a prova, gente. Você pode observar o nascer do sol ou o pôr do sol, tanto do terraço quanto da varanda ou até mesmo descer e assistir lá do pezinho do rio, gente. Já pensou que é especial? Gente, eu nem preciso dizer que a gente amou Sombre do Vale e a gente super recomenda. É uma experiência única, muito especial, que você com certeza vai carregar para sua vida inteira. Se você tá precisando desacelerar, se afastar um pouco da agitação da cidade e se reconectar com a natureza, se reconectar consigo mesma, com a sua essência, gente, com certeza vocês vão amar se hospedar na do Vale. Algumas informações extras que vale a pena falar aqui, gente. É bom levar água e lanches para botar no frigobar, porque lá não tem. Lá possui estacionamento gratuito, tá? Muito bacana, a gente adorou essa parte. E não é pet-friendly. Vamos ao que interessa, né, gente? Vamos falar de valores. Gente, para se hospedar na Sobrevale, na época que a gente foi, que foi em meados de abril, maio, as diárias estavam em 100 euros. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal que ainda tem muito conteúdo de Portugal vindo por aí. Um grande abraço, gente. Até a próxima.